Oi, fatores limitantes, vamos ver a parte 2. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Então, olha só, no vídeo anterior que a gente está abordando esse assunto, a gente viu fatores limitantes em relação aos processos vivos, a plantas e, e animais. E a gente viu a água ou nutrientes como fatores limitantes. Tocamos de leve em temperatura também, e a gente poderia falar de energia, que, que faltou falar. Né? E a energia vem do sol, no caso das plantas, e vem das plantas ou de outros animais, no caso dos animais. Então as plantas absorvem energia do sol, transformam isso em energia bioquímica, que está disponível depois para os herbívoros que vão comer essas plantas, o capim, por exemplo e para os carnívoros que vão comer os herbívoros. E aí a gente tem toda uma sequência. Então, fatores limitantes para os seres vivos, a gente focou mais na água. Vamos falar de fatores limitantes para uma cidade ou uma região que é muito semelhante a um ser vivo. Se a gente pensar é, que a vida necessita de pelo menos três grandes fatores, água para mediar os processos, de, de metabolismo do, dos seres vivos. Nutrientes, que aí a gente viu a digestão pode ser externa, no caso das plantas, e aí a digestão vai acontecer na água ou vai acontecer no solo, liberando nutrientes para as plantas, no caso dos animais. A digestão já é interna, que ele vai comer as plantas ou outros animais, e internamente vai transformar, vai liberar nutrientes que vão ser utilizados pelo organismo, e o terceiro elemento é energia. Esses três têm que estar presentes para um processo vivo acontecer. Para um processo urbano acontecer, esses três elementos precisam estar presentes também. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, pegando a história da água, vamos ver uma determinada região. No caso aqui, a gente está vendo a região de Itajubá. Será que o fator hídrico, a quantidade de água, é um fator limitante para essa região? Olha, a gente viu no vídeo anterior, essa região aqui chove mais ou menos 1.500 milímetros por ano. Isso dá 1.500 litros é, por metro quadrado por ano. Vamos fazer uma continha básica e rápida? Olha só, 1.500 litros por ano, por metro quadrado. Vamos pegar um lote de 200 metros quadrados que é a fração mínima aqui urbana então um lote de 200 metros quadrados vezes 1.500 a gente tem num lote de 200 metros quadrados chovendo ao longo do ano 300 mil litros de água bom mas será que isso é muito se isso é pouco isso daria para quantas pessoas ok vamos partir de 300 mil litros de água por ano se a gente dividir pelo consumo médio Anual no Brasil, a gente divide por 185 litros por pessoa por dia. E aí a gente chega em 1621. Se a gente divide isso por 365 dias no ano, a gente vai ter que aqueles 300 mil litros seriam suficientes para as necessidades de quatro pessoas nesse lugar. Se a gente faz uma média considerada pela ONU por volta de 100, 110 litros, Quer ver? A gente já dobra isso. Vamos pegar os mesmos 300 mil dividido por 100 litros. Eu aqui em casa não uso 100 litros por dia. Legal? É questão de gestão interna. Dá para fazer. E dividido por 100 e dividido por 365, a gente chega a 8 pessoas. Então, num terreninho de 200 metros quadrados, é possível captar água para oito pessoas, entre quatro e oito pessoas, com o que chove aqui na região de média anual. Então, água não é fator limitante. E se a gente pensar em uma região toda? Né? Como é que a gente faz isso? A limitação da água, nesse caso, é que a gente aqui tem um período seco, que vai de abril-maio até... É, setembro, outubro, por aí assim. Nesse período chove pouco, às vezes chove quase nada. Nós estamos atravessando um período de seca agora que já tem umas quatro, cinco semanas que não chove nada aqui. Então pode acontecer de ter mês que não chove nada. Então onde é que vem essa água? Essa água tem que ser armazenada. Mas aí, numa, num lote de 200 metros quadrados, você vai ter quantos mil litros para armazenar de água? Não, então aí a visão é o contrário. Você não vai armazenar essa água no lote, você vai armazenar na região. Monde é que está o armazenamento dessa água na região? E a resposta, a gente já viu em outros vídeos, é o solo. O solo, pela infiltração da água de chuva, vai formar o lençol freático, vai acumular. Essa água, ao longo do tempo, vai descer pela encosta e vai sair no ribeirão, na mina, no corguinho, na, no olho d'água. Por isso que o rio continua com água, mesmo quando não está chovendo. Porque essa água que estava estocada no solo, ela vai descendo para o rio e vai alimentando o rio. Logo, se a gente quer numa região como essa aqui, né, de, de Itajubá ou qualquer outra, uma quantidade suficiente de água, a gente tem que pensar o entorno desse lugar, dessa cidade ou, ou dessa região como uma grande caixa d'água que vai absorver essa água para os processos é, necessários dentro dessa cidade. Porque a gente tem que lembrar que a cidade, qualquer cidade, é como um, um ser vivo. Ela está precisando também de nutrientes, de energia e de água para mediar isso tudo. Observa que um rio que atravessa a, aqui Itajubá e segue o seu curso, ele é muito semelhante às veias e artérias de um, de um organismo. Aqui dentro da cidade, ela está importando insumos está importando nutrientes, esses nutrientes estão sendo trabalhados, tudo intermediado pela água. Então, a, a escola precisa de água, a universidade precisa de água, é, o, o comércio precisa de água, a indústria precisa de água, todos os mecanismos aqui precisam de água. Essa água estando presente, então vem os nutrientes de fora, exatamente como o, o, os organismos vivos. Vem esse nutriente de fora, esse nutriente é trabalhado, ele é metabolizado, e aí sobram resíduos que são eliminados, e aí a gente elimina muitas vezes pelos cursos d'água, e sobram produtos também que são produzidos e que são exportados. Um exemplo vem em peças da Europa ou de qualquer outro lugar, aqui para Itajubá, onde é montado o helicópteros e esses helicópteros depois são é, vendidos e, e, e saem aqui do lugar. É a mesma coisa que acontece né, num organismo. A gente ingere alimentos, esses alimentos viram nutrientes, os nutrientes são retrabalhados dentro do organismo e vão formar uma proteína que, que é produzida em um determinado lugar, mas vai para um outro lugar dentro do, do organismo, ou é produzida insulina, ou é produzida alguma coisa que vai para outro lugar do, do organismo. Então, o, processos semelhantes acontecem numa região e são mediadas aí pela água também. Onde é que a gente vai estocar essa água? No solo. Como é que a gente faz isso? A gente revê a maneira de lidar com, com esse solo, a gestão do, do solo no município ou na região, para que incorpore mais água, para que produza mais alimento, para atender as necessidades da cidade. E os resíduos disso tudo, quanto mais a gente conseguir circular esses resíduos dentro de uma cadeia fechada, tanto melhor, porque aí a gente vai deixar de jogar fora resíduos. Isso vale para o saneamento, isso vale para o processo industrial, isso vale é, num escritório, isso vale em qualquer lugar. Então, a água não é, aqui na nossa região, o fator limitante. O que limita é, no tempo, aquele período de seca. Mas se a gente faz uma gestão, incorpora essa água no terreno, a região toda passa a ter uma quantidade maior, de água dentro do solo, então o solo vira uma grande, enorme caixa d'água que mantém o fluxo constante do rio e aí a gente não tem problema. Outra coisa que a gente tem que estar atento são os caminhos de distribuição desses produtos e serviços, né, desses insumos ou desses nutrientes. Então assim como a gente tem veias e artérias que levam, os nutrientes para as células e recolhem os resíduos dessas células e, e levam para o processamento ou para o rim ou para a eliminação pelo aparelho digestório, a gente tem nas cidades a mesma coisa. Então, ruas, avenidas, é, funcionam como artérias e capilares cada vez mais finos ou cada vez mais amplos. Então, estradas, ruas, é, vielas, é, até chegar nas casas e das casas para as vielas, para as ruas, para as estradas, até sair do, do local. Aqui na região, né, a gente tem estradas federais e estaduais, que fornecem, então, isso também não é, é um fator limitante. O aeroporto está chegando, então amplia as possibilidades. A gente ainda subutiliza o rio que já foi utilizado, no século passado, era um, o, o rio Sapucaí era rota de comércio aqui na região, isso foi sendo substituído, a gente poderia retomar isso. Então, também é, nutrientes e, e esse processo todo de transporte não é fator limitante. Um outro fator limitante que pode acontecer em uma região é a, a quantidade de pessoas ou conhecimento que essas pessoas detêm para os processos produtivos que acontecem dentro desse lugar. Mas aí isso já são conversas, talvez para um outro vídeo. Legal? É. <risos> eu acho que vai dar mais um vídeo. Bom, então é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve se não for inscrito e olha só, a gente tem a ideia, eu venho de cidade de grande, a gente tem a ideia de que se, é, só existe vida inteligente em cidade grande. É um ledo engano, né? Então, o pessoal de São Paulo acha que no interior é, só tem caipira e gente... É, o pessoal da cidade acha que na roça só tem caipira e, né, e assim vai. Não, não, não é assim. Né? A coisa está esparramada. E a possibilidade de você vir morar num lugar legal, com alta qualidade de vida, fazendo coisas legais, com possibilidades boas né, de, de crescimento e vivendo... Com, com mais tranquilidade, longe do burburinho de grandes cidades. Se tiver interesse, procura a gente, que a gente ajuda nessa transição. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.